Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Marçal, sou gerente de afiliados é, e estou gravando esse depoimento para falar sobre o Alexandre Tavares e sobre o Google Ads Express. Cara, se tem uma pessoa que eu confio nesse mercado, uma pessoa que eu, te, eu tive a honra de trabalhar é, e que entende sobre Google Ads e sobre SEO, é o Alexandre Tavares. A gente fez uma parceria né, lá na 7Play, é uma pessoa super profissional, é, com uma bagagem de resultados incríveis e quando ele criou o treinamento dele eu fiquei muito feliz é, hoje eu estou me tornando aluna dele, né? eu estou entrando para o clube é, e para mim é muito bom porque eu vou estar tá aprendendo com uma pessoa que realmente tem resultado e que, tá, e que criou uma comunidade, né? criou um clube onde você tem suporte, onde você tem realmente é, conteúdo onde você tem informações importantes para você poder trabalhar com, a, com o Google Ads então, se eu puder te dar uma dica, né, se eu puder te indicar um profissional, se eu puder te indicar um treinamento, é o Google Ads Express e é o Alexandre Tavares. Então, pode confiar que esse cara aí é muito bom, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aí.